Vou no toureiro pra ver como é que é. Comida que serve. Tomando seu cu, mano. Nossa, é tipo uma Diablo, tá ligado? Nossa, ali passou muito lado. Eu acho que ninguém vai morrer aqui, né? Ui! É. Nossa, velho, ninguém morreu ali. Nossa, eu saí voando. Que jeito que eu fiz. Nossa, a gente é. Nossa, velho, esse carro muito bom, gostei. Bulindo Matheus, bulindo Matheus. Bulindo, ai! Desculpa, Eu quase bulinou o cara errado. Meu. Ih, agora eu vou perder. Não, vai, vai. Não, não, não, não. Aí, <risos> ai, eu morri. Ai, eu quase fui não, não. junto, velho. Teu carro não roda, mano. F-Vini. F C Vini. F Matheus. <risos> Nossa, cara. Não, não, isso é muito bom, cara. Nossa, mano, para, velho. Os dois vão morrer, velho. É isso aí, é os Spirit pra correr. <risos> não importa vencer, ser, importa do outro perder, velho. Deus, eu, eu, eu, eu, vi. Eu, eu vi, eu vi. Foi você Outra que gente. falou, mano. Se você não tivesse falado nada. <Informa> Nossa! Uh! Quase que eu matei os dois! Meu carro não tem condições, cara. Nossa! Mas... Eu Alguém vai morrer aqui, velho. Alguém vai morrer aqui. Tô e eu tô conhecer. sentindo que vai ser eu. E vai ser todo mundo, então. <risos> <risos> todo mundo? Porque eu não preciso nem falar o que eu tô sentindo que vai ser, né? Nossa, não! Não, vai ser nós dois, então, velho. <risos> <Caramba, caramba. risos> Ganhei. Ah. Esse negócio é muito legal, velho. Né? É, é verdade. Muito Não, velho, vou Isso não aconteceu Isso não aconteceu <risos> O cara não se jogou na água Ai, <risos> é, é, velho, é. o Matheus se jogando na água, foi incrível com Minha vida é tá bem. feita, velho Os dois se batem e para Eita, eita, eita, eita <risos> Nossa, vai Matheus ah, Matheus! Nós ah. morrer, Matheus! <risos> Nossa, pior que eu acho que ele vai sobreviver, eu vou morrer. Não, vamos, vamos, vamos Não, morrer. Não, acho que os dois vão morrer. Vamos morrer, né? Nossa, o Thiago é sobreviveu. Nossa! No... <risos> Quando o Matheus reclama de tudo, é porque tá ruim. Porque o Matheus é uma das pessoas que mais aceita as coisas que já Eu não acredito <risos> nisso não, véi. Os caras tão me bolinando, velho. Boa boa boa boa, boa, boa, boa, boa. Bate aqui, bate aqui, bate aqui, bate aqui. Bate aqui, bate aqui. <risos> Nossa, vamos na rampa, velho. Bora, bora, todo mundo, todo mundo, boa, todo mundo. Iiii, boa boa, boa, boa. boa. boa, moleque. Nossa. meu Deus do céu. Thiago, vai. ficar com zero, gente. Assim. Eu ficar com zero. Qual quase fui. O Thiago do carro é melhor, hein? É, não deu. Eu falei o Thiago do carro? O Thiago do carro? Eu acho que eu falei o Thiago do carro. Hum, quantos pontos você tem, Matheus? Aí vai pegar o pulo. Olha que bonito. Nossa, ficou muito legal na minha vista aqui, velho. Nossa, o Thiago do carro é oh. Nossa, velho, que desgraça suspensão, velho Ô, Matheus! Quantos você tem, Matheus? Trick <risos> que time! <risos> nossa, nossa, nossa, que merda de carro! Eu eu creio... um, Me disse se nenhum de vocês pegaram o carro bicudo Não! <risos> <risos> nossa! Do ele. Bolinha do Thiago, bolinha do Thiago, bolinha do Thiago. Ah, e... agora é a bolinha do Thiago, né? Ela. Nossa senhora. Nossa, tem buraco, velho. Cala a boca, vai que ele cai. Vai que eu. Eu <risos> descaí <risos> Eu vou lá, lá, lá, lá. lá, lá. <risos> <risos> oh, não acredito no Ah, não, É a minha segunda vez já é que isso acontece. <risos> <risos> <risos> Caramba. Muito antigamente, a medicina era meio estranha, né? Eu lembro. Aí, o Eu lembro. Cara... Você era vil da... <risos> Eu lembro, Aí, mano, quando um... amputaram minha perna. O cara Usaram um alicate e um machado. Tarada do negócio dele, tá Nossa! É só... <risos> Vamos. A gente tá jogando de... Individual, não é time você que Ah, tá e quem tava que tá, tá fazendo não, time? Você tá fazendo time contra... Você tá no você time tá da gente, matando. pelo jeito Você tá matando <risos> você mesmo Pois não falam que estão jogando em time Os dois inimigos Não, não, não Não Ah, que merda Os caras só pararam, tá ligado É, nós vamos morrer... Ah, vem Não Não, <risos> <fala meio risos> Não, é, é impressionante não, eu fiquei muito azar, cara. Eu o pior tava três vezes. Cala a boca, cara. O seu não é o pior Os dessa vez aqui, muito muito o meu é o pior dessa vez. Puta que <risos> pariu. Nossa, <risos> nossa, <risos> nossa, eu <risos> caí. Caralho, que lindo, velho. Não, por favor, não deixa eu morrer, velho. Foi muito lindo, foi muito lindo pra morrer, velho. Carro é né? Não, depois eu falo, Não, eu tô com pior carro E o meu carro que é um fucking Jeep Renegade, velho O Goku da pra... Não. O que de Era pra ser no espaço, não? Não, dá pra usar aqui Ah, sim Ah, carro super não tem, pô Não, não dá pra usar nesse modo <risos> Ah não, Matheus <risos> Jogo vencedor é só fingimento. Esse aí é? Nossa! Nossa, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. Meu carro capota igual um Corsa, velho. Vai ser full de burner, Meu carro capota igual um Corsa.